O nosso tempo se uma cafetaria, que era a cafetaria Coração da Cidade, e depois com evoluir decidimos expandir a nossa atividade para a restauração, para a restauração tradicional, e nós optámos por reformar por uma casa pombalina, transformar uma casa pombalina num restaurante tradicional. Picámos as paredes, arranjámos os pavimentos. E, e há uma das salas que tinha um pavimento em madeira de, muito degradado e ao retirar o pavimento eh, optámos por tirar o máximo de areia possível dado que Vila Real de Santo António está em cima de uma, de uma construção de areia o máximo de areia possível que essa areia ia ajudar na construção e na reparação das paredes de, de todo o empreendimento e constatámos que ao retirarmos a areia toda do espaço eh, constatámos um pequeno baú em ferro já muito degradado a minha avó falava muito umas libras de um galeão inglês que tinha sido afundado aqui ao Largo de Vila Real e que tinham guardado um cofre com libras em ouro e pensei que realmente a minha, a minha fortuna estaria a mudar naquele momento. O que revelou o cofre era papéis, papéis muito antigos e que tive o cuidado de entregar ao Dr. Mário Luís Aranha que naquela altura era frequentador do, do coração da cidade finalmente ao fim de 15, 20 dias vim dizer a única coisa que me super lá dentro foi um papel onde estava uma receita. Uma receita de um bolo que no início da fundação de Vila Real de Santo San António, esse bolo uh, foi muito utilizado nesta zona. O bolo perdeu-se perdeu nos anos e nós tivemos o privilégio de encontrar essa receita uh, quando na montagem da nossa fábrica Coração Doce, e foi um ressurgimento com, com bastante sucesso. O Pombalino é um bolso, um doce que é um, um doce para ser comido por volta das 11 da noite. Já quando terminou, já quando se fez o jantar, antes sim, estamos a ver um, um filme ou estamos, a, ou estamos a sair do teatro e vamos para casa. E então o Pombalino é o doce que, é próprio para acompanhar um bom licor, ou um bom um ou, um, ou um café.